bom, acho que tá funcionando. Uh, só um teste, um dois, dois, três, e cadê? tudo funcionando perfeitamente. E, salve galera, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal Pixel Quebrado. Hoje é dia 2 de 2 2021 e vamos dando continuidade com a nossa campanha de Desgone. Cara, tá muito bom essa esse se desenrolar da história. Antes de mais nada, não se esqueça. Se inscrever aqui nas páginas, é, fique à vontade, só procurar por pixel quebrado. Dois estrelinhas, ajude o canal, compartilhe com a galera. Siga aqui a página, curta a página. E também estou no Instagram, no Facebook no Instagram e no Twitter, caso quiser bater o um papo, trocar uma ideia. É só, é só ficar ligado na programação do canal. Beleza? Então vamos seguir para a estratégia que tem que ser feita que Eu nem lembro mais, cara. Recompensa é... já vendi ah. a moto tá zoadinha, né? Acho que ele não consegue arrumar, deixa eu ver. Eu resolvo isso. Ah, isso aí. Então vamos bora lá seguir pro.. Eita fi, sobe aí na parada? É nóis? Vamos lá? Nossa! Você ia ficar encalhado ali. Eu não conheço muito esse caminho porque eu não, eu não vinha muito por esse... Eu só vim no começo por esse acampamento aqui. Eu escolhi ficar no Iron Mike, mano. Tá. Uma agulhetinha aqui, ó. Tem negocinhos pra pegar. Pode ser útil. Com certeza útil. Poxa, eu tô sem gasolina? Deixa eu salvar aqui. Nossa, eu tô sem gasolina, cara. Deixa eu ver quanto que tem. 1% velho. Eu achei a moto dele. Vou ver se consigo achar o rastro. Meus homens disseram que eles armaram uma emboscada na Santian. Sim, eu já achei. Desligo. Ano. Que bagaça, hein? 1%. Nossa, tô ferrado. Eita Caraca, tá meio sanguinolento o negócio aqui, hein Eita, pega Ai, ah, caraca Nossa. Cara, pera aí, é zumbi aquilo? This oh. Só vou perder meu machado. O que Putz. temos aqui? Que droga, viu, cara? Não sem nada pra consertar. Nossa, sigo os rastros de Manny. Ué, mas tá mandando. Ah, mas eu vim de. Eu vim de. Eu vim daqui de cima, mano. Ei, ei, Ai, caraca. Nossa, mano... caraca Nossa, Puta, Puta merda. Até que fim, Jesus. Espero que eu não enfrente uma horda aqui, cara. Nossa, eu não consigo fabricar nada. Pegar essa milanzinha aqui, muito ó. Muito mato, não consigo ver. Meu, eles ficam parados, cara. Dá uma raiva, mano. Né? Eles estão tirando em quem não tô entendendo nada oh, oh, oh, oh, oh. nossa que me enfiou no crânio, velho. Doeu ali, hein. Vamos lá, filhão. Vem pra cá, vem. Pra cá que você vai tomar uma machadada na orelha. De sniper, só pra ver se dá Caraca! não ia deixar ele te matar. Além do mais, quem mais nesse inferno sabe montar um carburador? Nossa, velho! Eu quero que você bem devagar, sem fazer barulho. Ferrou Cadê o bicho? Que bom Que eu não consigo construir nada Ele vem aqui Jesus, tudo limpo. Eu passei muito tempo no acampamento. Nunca vi uma coisa dessas antes. Beleza. Vamos, vamos sair logo daqui. Não precisa pegar no meu pé por conta disso. Então, o que aconteceu? O que você estava fazendo aqui? Sei lá. Fazia meses que eu não saía em missão. Eu pensei que não tava, sei lá, fazendo a minha parte, saca? Tem um monte de babacas armados por aí, Manny, mas poucos sabem consertar as paradas que eles usam pra rodar. É, pois é, foi o que o Kouf disse. Pois é, uma vez na vida eu concordo com aquele puto. Então, o que acha? Por que precisa ser assim? Assim como? Todo mundo por aí tentando matar todo o resto. Manny... Você sabe quanta gente estava trancada na cadeia antes dessa merda toda rolar? Tipo aqui, nos Estados Unidos. Não faço ideia. É, muita Dois gente milhões né? milhões e meio. Se contar o que estavam em condicional e semiaberto, dá quase 7 milhões. Então, uma pessoa em 35 era alguém que estava cagando para as leis. E esses são só os que foram pegos. Caralho. Então a pergunta não é. Por que agora é assim? A pergunta é: por que não era assim antes? Acho que vou ficar no acampamento de agora em diante. Acho que é uma boa ideia. É, é bom, né? Você é um cara importante. Consegue voltar daqui? Sim, sim. A Edic, te devo uma cara. Eu teria morrido se você não. Manny, foca no trabalho. Foca no trabalho, para ganhar comida. Agora foca no trabalho para ganhar aqui. comida. É. Agora eu quero ver onde eu vou arrumar combustível, porque minha moto tá com 1%. Missão concluída. Beleza. Vou deixar uns para trás. Uma confiança aumentada. Oh, bicho, até aqui. Enfim... Agora é o seguinte. Que bom que eu não tenho combustível. Cheguei chegando. Fala Otávio. Tudo bem, cara. Boa noite. Obrigado pela presença de sempre. Valeu, amigão. Obrigado. agulha disparar Opa Isso é bom O que nós temos aqui Geralmente não tem nada nesses lugares Não sei o que eu venho aqui Cara, banheiro público ó, No meio do nada, né No Brasil, você não tem um banheiro público decente No centro da cidade Esse aqui também tá Mas e ontem Sério, cara? Eu tô muito longe? Eu devo estar muito longe ainda, né, de zerar. Mano, onde eu vou arrumar combustível, mano? Fu. Fu nenhum. mais ou menos caraca, eu achei que, achei que tava próximo do final ai mano, que maravilha hein? sobe na moto e vai no embalo, não vai mano é muito longe E o jogo tem uma falha, né? Ele podia economizar, né? Quando vai nos embalos, assim, ó. Ele não economiza, mano. Bom, vou tentar fazer isso aí mesmo. Vou dar só uma forçada aqui. Pra ver se acha acho alguma coisa aqui. Que é bom, socão. Onde ele está olhando? Aqui não deve ter. Acho que eu acabei do copo prender ali. É, vamos lá, vai. Até pra ir a peste marcar, né? Aqui é muito arriscado, é muito. É muito zumbi, mano. Ali eu acho que não deve ter, deixa eu ver. Ah, não deve ter, não. Vamos ver onde é. isso aqui tem não Ó, acabou já Ó, não vai mais só não acelera já era Putz grila e o pior é que no Copeland mano eu não tenho eu não tenho acesso ao mecânico cara nossa tô ferrado A primeira vez que isso acontece comigo no jogo, mano. E eu fiquei assim porque eu não tenho acesso mecânico no, no copo ainda. Né? O que, que tem aqui embaixo? Mano, se eu encontrar porca ali... De... Ah, não, mano. Que bosta, Não, relaxa Mano, tem uma horda aqui, cara Eu Podia pegar uns, uns bambis, né? Oxi. Ai, bosta! Cara, ferrou! Ai, caramba! Não dá para ir por baixo, cara. quer saber eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar aqui vou tentar achar combustível não dá pra passar esse pulmão aí morre fácil, morre nada o problema não é nem ele, o problema é a horda combustível mano. nem com joguinho da, ma... da matrela né pior que eu vou totalmente ao contrário pior que não dá pra ir por baixo dá para ir por baixo mano deixa eu ver chegando esse é um ladeiro né acho que ele não vai mano. É por baixo também, né? Não sei, né? Mano, esses filhos da mãe não tem... Acho que você não tem acesso. Mesmo. Cara, e o pior, mano, é que aqui, velho... Não tem... Eu salvei aqui o, o menino aqui, mano. E na... E onde os caras estavam, não tem um combustível, mano. Epa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, já tava aqui, né? Mas, né? Vai que o jogo deu um doido. E coloca aqui um. Não, e o pior é que se eu for pra. Acho que. que você não tem acesso ao mecânico. Porque eu não tava fazendo nada na. Na. na na estação do Copland, eu tava fazendo tudo lá no Mike mano aí quando eu fui pra lá eu não tinha acesso, eu tentei colocar combustível mas aí não aparecia o cara, entendeu? não fez nada qual filho você tá tirando Que lugar é... Ah, cara. Aqui é o... É o... É o acampamento onde eu, onde eu salvei o... O maluquete. Aí você... É, verdade. Bem razione. Mano, ferrou, cara. Tô longe... Longe eu não tô, né? Que eu vou morrer aqui? Encontre a horda, bosta, mano. Tal tá... mano, que caminho aí. É Mano Ah, pode ser Cara, eu não sabia Eu não sabia que ele era o mecânico Mano, aqui não vai Aí, ó, ferrou Vamos ver aqui, vai Ele era o mecânico? vai, ó. Puts, grila. Eu achei que dava pra ir por baixo, mano. Ele tá fazendo o caminho de volta. Mas onde vai dar isso? De onde eu tô? Nossa, tá longe pra caramba! Nossa, é longe. Ó, eu tô aqui. A moto tá aqui. O que, que é aqui? Aqui tem o um combustível humano. Ah, tá. Entendi. Verdade. Tá aqui, ó. Mas não dá pra ir, né? Deixa eu ver. Pra cá, ó. Verdade, verdade, verdade, verdade. Vacilei. Veter olhar do mapa, ele tá mandando eu ir pro destino e o copo ele tá ao contrário, né? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. É, só que tem uma horda aqui, né? Vou esperar eu ter o fôlego pra passar. Não, essa missão é a missão do acampamentos são os marrons com preto. Entendi. Vamos lá, filhão restabelece o fogulo nossa, restabelece o fogulo restabelece o fôlego aí, meu truta e passa pulando dessa horda aí, porque senão você tá ferrado e a moto tá onde? a moto tá pra cá O Otávio, salvou minha vida, hein? Salvou minha vida só se eu chegar no acampamento. Aí você salvou minha vida. Bom, não sei se vai dar para ir pelo mato. Vamos cortar, vai. Não, esse negócio aí é um sinal de ordem. não. Tamo junto. É nóis. Os amiguinhos, salvando os amiguinhos, né? Jogaram isso aqui. Aí vai ver aqui que tem combustível. Quer ver? Não tem nada. Bem, bem The Walking Dead, né, cara? Escampando. Fala, Edson. Cheguei atrasado. Pensei que você não iria mais jogar esse Não, vou sim, cara. Quero terminar esse game aqui. Na verdade, é assim, ó. Toda segunda-feira eu vou jogar The Medium. E o resto da semana vai ser 10 Gone. Dá pra cortar por aqui, mano? Não. Será que eu tinha que ir pela estrada, mano? Chegou? Não por baixo do acampamento. Chegamos, hein? Chegamos? Ô, oh, Otávio, oh, se não fosse você, já tinha morrido, hein? Tem alguém no portão. Copland Camp. Abre aí, eu não tenho o dia todo. Está lindo. Abre aí. O que aconteceu? Ah. Nada. É, o que aconteceu é que eu perdi minha moto, né? Aqui Ah, Onde entendi. Verde? E aí, Damon, Como está o comércio de armas? Quer que busquemos sua moto? Com certeza, velho. Nossa, apastecer 400 reais. É, Nossa, tá fácil cara. achar combustível. Bom, o desempenho tá tudo... Já tô, já tô no máximo aqui. Aí, Pixel, eu aceito uma sugestão. Tem um jogo no modo aberto com. Opa, manda aí. Me procura se precisar de algo. É, armas. Beleza, aparece outra hora. vem aí. Damon, como é que tá? Munição em cheiro. Posso fazer alguma coisa por você? Viu que o mesmo cara que salvou verdade. Verdade, verdade mesmo, Otávio. Condição de rifle cheia, pensador não, condição tá tudo cheio. É, vou comprar um kit médico. Ou escolha, granada. Ok. Me procure isso, se os precisar de algo. Agora é o seguinte: vamos pra onde? Caso, até a serraria? Frontal, pois... Onde é isso? Um segundo já abro. e aí, Dick e aí, Mene é em cima. Não tira, tira esse negócio aí, mano. Não vou precisar mais aqui. Pronto, já é. É Vai até... Vai até aqui, né? Vamos lá. Bora lá. Vamos vender umas recompensas aqui. Eu não sei se eu tenho, tem. Olha só quem voltou. Que bom te ver de novo. E aí, Jazzy, como é que vai a vida? É nóis, tamo junto. Qualquer coisa abre um chamado ali. Na próxima live, no Man's Sky seria ótimo. Ô oh, rapaz. Sério? Se eu te falar que eu já joguei no men's Sky.. E... Um e não deu. Não vai. Sério. E aí, Dick, como é que tá? É, espera aí, assim, eu tava na agora, agora, você de de matar... agora você vai ter que matar. Agora você vai ter que matar a maior guarda do de lei jogo. Vou até ver Não, eu vou matar como se eu não tenho nada, mano. De de... Não tenho eu granada. Não tenho. Beleza, irmão. tô morrendo aqui. Onde é que você vai arranjar o criosoto? Então, é, então, então. Vou ficar dirigindo Opa. esse caminhão, velho. Pode apostar que curto. Beleza, velho. Tô indo pra serraria velha. Aí caraca, um aí caraca. Vai fazer armazenamento caraca. lá que devem ter creosoto suficiente pra gente. A serraria velha? Até onde eu sei, tem uma horda lá. não, horda não, não é gostei, mano. Eu tava com uma expectativa tão eu grande do jogo. Acho que já sabia disso. E continua. Não te o matar. Jogo. Tipo, Ele não é ruim. Mesmo depois de encontrar tá. a tua patrulha. Mas Jake, não deu, cara. A gente vai trazer ela de volta. Busman, não, não. Eu não. Olha, eu dou conta disso. Fica preparado. Eu vou te chamar quando estiver tudo limpo para trazer o caminhão. Desligo. Você cortou? Você gostou? Você gostou do jogo, Edson? Oh, você pediu, é que você gostou, não né? Oh, eu achei ele. Graças a Deus e a nação. Ele está vivo? Ele apanhou um pouco, mas vai sobreviver. Do jeito, uns vagabundos queriam saber mais sobre o acampamento. Quantos homens você tem, quantas armas... Ah, tomara que ele tenha contado. Temos todas as armas de que precisamos. E vamos ficar com elas. O governo não pode fazer mais nada a respeito, não é? Não, eu acho que não pode. Vou dormir e voltar. Diz ele focar no trabalho. desligue Ai, caraca. Cachorro dessa? Eu na pista. Dois anos <laughs> atrás? <laughs> Você teria virado para ter. Serraria. Vou atrás dele. Cuidado, Digo. Como Ainda, assim, cara? Hein? Peraí, peraí. Como assim? Tem uma horda grande pra caralho aqui? Sim, eu lembro. Valeu, desligo. Ai, a serraria velha. Isso deve ser fácil. Né? Puta que o pariu! Ter certeza que peguei o suficiente. Armadilhas, munição, Molotovs. E o que mais dá para carregar? Mano, como assim, cara? Não tô entendendo nada. Como que mata isso? Olha isso. Vou até salvar aqui. Oh, meu Deus, tem médicos pra caralho. E fala, Vinícius. Tudo bem? Mano, não tô entendendo. Para tudo. Aonde vai, onde começa, o que tem que fazer... Você tá de brincadeira, mano Vamos subir aqui no trem pra ver Só pra dar uma olhada Eu não sei se dá pra fazer isso né? Ele não sobe aqui, mano? Nossa, cara, tem bicho pra tudo quanto é lado. Ah, a estratégia, a estratégia aqui é morrer, né? Não tem, não tem estratégia. Deixa eu ver. ele não tá virando? ele sobe aqui, sobe não vai resolver bosta nenhuma subir nisso tô vendo o que ele faz Como é que é o pão que isso me viu, esse idiota? Mano, não tem. Você viu que tem armadilha? Não, não vi nada. não entender o que é pra fazer, porque... Que é essa? Eu não tô, não tô não tô, entendendo, cara. Nossa, tem aqueles grandão ainda. Tem que matar a horda. Mano, não tem como. Ah, mas ali não faz nada aquela ali. Não tem como matar isso aí. Eu não tenho nada, mano. Ó. Tenho nada. Eu não consigo construir nada. Eu tenho bomba aqui de... no cenário Posso, usa tudo que for possível no cenário eu tô tentando, tô tentando descobrir o que que tem e que, que tem no cenário e até o momento não tem nada só tem um tanque de combustível ali que não vai fazer efeito nenhum eu vou subir aqui esses caras sobe repentando tudo não tem para onde pular Ele não tem um paraquedas igual Fortnite, né? <risos> Ai, caraca. que ele não sobe, né? Eu não vou fazer isso aqui, não. Para tudo. Faz missão dos outros acampamentos para conseguir coisas depois você volta. É porque, cara, eu não vou conseguir, não, mano. Olha isso. Meu Deus. Longe aqui, né? a um. Vamos sair daqui. Isso não tem nem a metade. Meio sério, velho. Meu Deus. Os caminhos aqui, né? Tô conhecendo o lugar, cara, pra ver. Olha aquilo ali, fita! Nem ferrando, não dá. Vamos vamo, vamo morrer aqui só pra. <risos> Não atrás, cara, né? I feel Thank you, G. É, ele tem bastante opção de subir, né? Ele tem bastante opção pra, tipo, para dar uma retardada nos caras, né? Isso aqui não é um combustível, né? Meu, eu devia ter um... Tipo, uma cilada, tá ligado? É porque, mano, é muita coisa. Tem 0.01%. Nossa, que droga! Não consigo construir nada, cara. Que merda! Você aumenta as habilidades? Sim, aumento. Corre na. Vai na cambá. Aumento. Ó, aqui. Mas que, mano, o jogo também é desproporcional, né, cara? Você tem uma horda desse tamanho, não tem nada. Tipo assim, atrair os caras pro lugar, sentar bota no pipoco, explodir tudo, sabe? Hum. Os caras vieram aqui de baixo, mano. Aqui não é nada, ah, vamos lá morrer. Vai. Eu vou no futuro, até amanhã. Não um sabe aqui. Uma horda que fica embaixo outro no barracão. É, eu percebi que elas são em duas mesmo, né? Ali, ó aparecer descer aqui? O que? Quem tentar evitar a barricada será alvejado. Quem tentar interferir, o que está em janela será alvejado. Não haverá aviso. Fiquem nas áreas designadas. Quem estiver em um veículo, fique no veículo. Quem estiver viajando o campo deve bater o essa seria perto de um lago ou algo desse tipo, não mas também se tiver também, os bichos, você morre também você não pode ficar muito tempo no não dá pra ver eles, né, cara e viram Eita, nós já era. Caraca, o bagulho é muito... Nossa, pra tá cuspir, mano. <risos> você é louco, não é? Não sei como, mano. Sobe no trem, merda Barril, cara, de, de, de combustível. Que absurdo isso. Vamos explodir esse bagulho aqui. Cadê os fitas? Ai, bosta Morri Sentido ter essa horda, não, cara. Isso não existe, isso é isso aí, isso aí é pecado, essas coisas aí, mano. Você é louco! Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que. Eu não sei nem o que fazer, cara. Eu vou ter que fazer as missões porque eu não tenho nada, mano. Não tenho granada, não tenho nada. Eu tô na serraria. Vou atrás dele. Cuidado, Dico. Lembra, tem. Tem uma horda grande pra caralho aqui? Sim, bom. Os caras já viram, já, né? Valeu, Desliga! Vamos jogar. Mas é tonto, mesmo errei o bagulho. Segura! Só pra fazer um teste. É vai morre né ele não, não ele não tem ele não ele não ele não fica ele não fica como é que fala ele não usa o lago como armadilha. Cara, que tristeza, mano Eu vou deixar isso aqui pra próxima live, que eu vou estudar isso. Vou estudar essa horda, vou ver alguns vídeos, porque sem chance, sem... sem é, vou seguir o, a, a, a dica do Otávio. Não dá pra matar isso aí do jeito que eu tô. É isso. Beleza, turma. Então, vou encerrando por aqui. Amanhã temos mais. Continuaremos com a nossa hordinha básica aqui. Aquela hordinha de coroninha, né? Vamos ver se a gente consegue matar. Amanhã tamo junto, é nóis Obrigado a todos vocês, valeu Edson, valeu Otávio E a galera que tá assistindo, mas tá comentando Então, forte abraço pra todos vocês Beleza? Gente, muito obrigado Bom descanso, amanhã tamo de volta No mesmo horário, no mesmo canal Pra gente ter, vamos ver o que a gente consegue matar Essa horda aqui Harlem, Debaixo da ponte Ixi, agora no lago eu sei Que pode bugar o personagem, não morrer E matar os frenéticos eu vou, eu vou estudar, cara, eu vou dar uma lida Porque não tem sentido, eu não tenho nada Primeiro que se eu tivesse Alguma coisa, não ia ser o suficiente Porque, meu, eu não vi nenhum cilindro De combustível aí, ou de explosão Vi dois, na verdade, um vermelho E um grandão que fica aqui do lado, do lado esquerdo As outras hordas, pelo menos Tinha algumas coisas, mano Agora esse aqui, tem itens Eu vou dar uma olhada, harley harley eu vou dar uma olhada Porque, mano, que complicado O negócio, mas Deixemos para a próxima, vou dar uma estudada, vamos ver amanhã como é que eu me saio. Beleza, gente? Bom descanso, é nóis, tamo junto, muito obrigado pela sua presença, valeu e fui. Obrigado, gente, valeu, bom descanso a todos vocês aí. Amanhã, hein? Amanhã é todo mundo aqui, hein?